Era mais um dia normal em Minecraft Irmandade. Tava reformando minha base, construindo coisas novas para deixar tudo bonito e melhorar o ambiente como sempre. Quando de repente algo inusitado aconteceu. Alguém invadiu a Irmandade. Sim, alguém invadiu a Irmandade. Eu tive que sair resolver umas coisas e quando eu voltei para minha casa, literalmente tudo estava destruído. E o pior, estava muito além do comum. Não tinha como ser algum dos meus amigos que fizeram isso. Eu tenho certeza que algo está muito errado nessa história. Bom, se você quer saber do que eu tô falando, vê o vídeo até o final e, por favor, se inscreve para me ajudar nesse momento. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Hoje, aqui na Irmandade, eu quero fazer várias coisas que a gente ainda não fez. Quem não tá ligado, nos últimos dias, eu foquei uma parte do meu tempo em dar uma arrumada aqui na, na ilha. Como por exemplo, nessa trap que eu tinha aqui que eu transformei uma farm de mel. Eu tirei também vários cartazes, como esse daqui, olha. Que espalharam pelo mapa. Eu tirei praticamente todos. Todos que eu vejo, eu tiro, na real. Né? Até esse mob gigante que eu havia feito, o Sniffer, que tava voando. Eu coloquei ele numa plataforma. meio terreno. Rumei outros terrenos. Mano, alguém voltou com a farm de mel. Ou não? Ah, eu esqueci de quebrar ela. No último episódio, porque não tá ligado, eu, eu tirei as abelhas daqui porque, né, pô, pouco feio esse local, né? pouco feio. né? Aí eu fiquei de quebrar, esqueci, mas bom, não é problema não. Pode ficar tranquilo que nasce as árvores aqui. Fácil, fácil, fácil. Ainda mais porque estamos no da lajota, né? Dois vídeos por dia, todo dia, meio dia e quatro e meia, mano. Ó, botei até umas pedrinhas pra esquentar ali, ó Pra usar pra arrumar o terreno O negócio de arrumar a fornalha que eu falei pra vocês É que o Tugin tava esquentando um bilhão de vidro Ele botava aqui uma sugar box E depois ele colocava aqui outra Que vinha vindo pro baú Eu não sei bem como funciona só, só arrumei a redstone pra ele Mano, e um rolê muito doido Que ninguém tá comentando por aí É que daqui a pouco vai chegar a semana do Halloween, mano Eu quero fazer coisa sobre Eu tenho ideias Mas não vou revelar ainda não, né? Porque é segredo Ó, nossas pedrinhas esquentaram aqui já Agora é de boinha, ó Nós Tira essas traias aqui Ó, e arruma aqui. Acho que assim tá bom. Agora assim, por mais que eu queira muito pegar tudo que tá aqui e jogar fora, porque para mim parece tralha, talvez para alguém tenha alguma utilidade. Então eu não vou mexer não. E vamos aproveitar, vamos ver o que tem a venda nessa lagente de encantamentos aqui, né? Nada importante. Ah, e acho que foi ontem, assim, eu não, eu não lembro, mas no último vídeo eu comentei que eu ia fazer um coreto aqui na frente, né? Só que eu acabei não fazendo. Esse recurso aqui eu peguei antes de gravar e já são as coisas para fazer ele. Deixa eu só ver se eu tenho experiência para arrumar minha pata. Eu tô com seis níveis e eu preciso de 10 para resolver isso. falar que esse corretinho vai ficar a coisa mais linda do mundo. Faz tempo que eu tô pensando em maneiras de decorar aqui a minha área na Irmandade. E agora que eu tô pensando em ideias pra isso, eu tô ficando muito feliz. E dá um ligue como ficou. E ó, falar que construindo Minecraft é da hora, mano. Pior que é. Tanto que já estamos chegando na segunda noite seguida do jogo aqui, ó. Que eu tô aqui só fazendo esse corretinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Guardei todas as tralhas ali. Guardar bigorna aqui também. Vou pegar umas pepitas de ferro aqui, umas barras. Vou lançar umas, lançar umas sete lanterninhas e umas correntes. Só pra ter uma decoração a mais, né? Na real, esse, esse coreto aqui, ele é coreto que chama? Tô no Coreto Dora, mas não sei se é nome, não. Esse coreto me lembra muito o que eu fiz na viagem da Irmandade lá com os meninos. Não é tipo exatamente igual, mas me lembra alguns detalhes que tinha lá no, no Alberto Carreiro, sabe? Aquele parque lá, galera. Ah, pior que eu gostei, vou te falar que ficou bonitinho. Fotos para uns mato ali e tudo mais, só que ficou maneiro, né? Olha, com o mod das sombras ficou bem legal também, ó. Que bonitinho tudo com o mod das sombras. Não, né? valorizou maneiro. A fontezinha de sapo. Olha o nosso mini jardim das abelhas, que bonitinho. E ó. A farmzinha de mel não fica para trás, não, mano. Ficou bem bonita também, né? Bom, e a gente tem que dar seguimento para mais algumas coisas aqui ainda. Mas antes, agora que eu tô construindo bastante no Minecraft, eu sempre tô mexendo com muitos blocos diferentes. E uma coisa que vem me incomodando bastante é o fato de eu ter que ficar organizando o baú ou procurando os itens. E o Delete tem um organizador de itens, então. E toda cena ele faz isso, eu fico zoando ele, mas dessa vez, Delete, você tava certo. Tô pensando em fazer um para mim agora. E ó. Aqui tem tá uma marcação vermelha que eu fiz no vídeo anterior para remover essa obsidian que eu esqueci. Então já vamos também aproveitar e remover essa traia. E olha, aqui da Vila do Deserto tem umas coisas que eu acho muito interessantes. Ó, eu terminei de espalhar a parede aqui para testar, mas ainda também ainda não tô 100% confiante em como eu quero decorar esse castelo. Aos poucos a gente vai indo aqui, não é não, é Mas a parte boa é que o Apu passou bastante tempo aqui, tanto que agora tem até uma piramidinha aqui, e todos os aldeões continuam vivos. Significa que o nosso plano de segurança da vila foi um sucesso. Tem umas sinurinhas douradas aqui que nós tá precisando, né? Prontinho. Mano, é muito bom tomar uma forma de comida onde a gente precisa, né? Oxi. E essa cana aqui? Como que foi parar aqui? Então tá, né? Mas na real, se parar para ver, tem várias aqui pelo deserto, né? É que na real eu só vim aqui para buscar comida mesmo. O que eu queria fazer era fazer esses aldeões saírem do castelo e irem para outros lugares. Mas eu acho que pelo fato do castelo ter baú, ter bancada, parede, teto, os villagers entenderem que aqui é uma casa e só quererem ficar por aqui. Por isso que eles não vão para lá, para longe. Então meio que eles só vão se movimentar se a gente fizer mais casas. Então já que gente já pegou comida cara, que a gente precisava aqui, vamos voltar lá para a vila, porque tem muita coisa para fazer ainda. Na real, eu tava avaliando uma coisa aqui, já que todos os aldeões estão de boa. A gente tem que checar os golems, porque não tá ligado. Alguns dias atrás eu reparei todos os golems de ferro e pensei o seguinte. Se algum deles estiver trincado ou rachado ou algo do tipo, significa que tá nascendo mobs. E como vocês podem ver, todos eles estão intactos. Então a próxima parte desse grande processo é a seguinte, uma ponte. Bendas mal feita bom, por ficar doido que fazer uma ponte dessas. A gente vai poder simplesmente fazer com que esses aldeões vá para o outro lado testar as coisas, com testar as coisas eu digo. Basicamente em andar por toda a vila Fazer uma ponte assim ó, bem simplinha Pronto, aqui ó Que qualquer mob consiga passar Seja o golem de ferro, seja um aldeão Seja sei lá, o mequetrefe E eu também já vou começar a liberar as muralhas da vila ali Porque assim os nossos villagers vão poder se misturar com os villagers da vila Assim cada vez sendo mais aldeões E consequentemente fazendo o teste que a gente tanto quer Que é basicamente saber se a vila é tão segura quanto a gente acredita que ela é Uma outra coisa que eu quero fazer também É colocar algumas bancadinhas de profissão de vila aqui no meio, porque deles vão sair de lá para cá para querer trabalhar. Prontinho. Agora aqui a gente faz a loucura De abrir o um muro, nossa mano Tomara que dê tudo certo, porque a partir daqui Eu basicamente já estou correndo Todos os perigos possíveis Ó, já abri aqui também, pronto, abri uma outra Área bem legal aqui, e agora por último deste lado aqui que tem vários aldeões também Ó, e ó, já tem, alguns, já, já tem alguns saindo Eu acho que eles vão querer ir lá pro templo, porque tem baú Tem várias coisas lá, ó, já, mano Tem um que já tá, tá indo feliz pra lá, né Ele vai até onde será? Agora eu fiquei curioso Tá, se eu não me engano, ai ah, que tem um Barril aqui, ele vai ficar ali fazendo Aqui que fofinho. Bom, tá bom. Bom trabalho, cara. Se divirta. Bom, agora eu vou pegar algumas bancadas aleatórias de aldeão, como alguns barril e etc. E umas camas. Vou espalhar por aí. Ó, colocar um barril aqui, outro aqui, mais umzinho aqui, bem aleatório. outra aqui mais pro canto, né? Por que não? Uma cama aqui é né? o vilarejo. Aqui ó, uma cama aqui, por que não, né? Outra aqui, agora vamos mais para longe. Aqui ó, cama, barril, cama, barril, cama, barril, cama, cama e barril. Aqui já que tem um aldeão trabalhando aqui, eu vou deixar uma caminha para ele aquecer assim, bonitinha. Mais uma aqui num local, bem aleatório. Tentando voltar para casa. Amigo, aqui ó, pronto, aqui tem tá uma entrada As vezes que tá faltando pra ele, sabe o que é, gente? Uma cama e um barril, Vamos mais um barril pra vocês aí Mais um aqui, cama, barril Cama, pronto, eu acho que já temos tudo Vamos voar um pouco pra ver, ó, tem, tem cama e Barril em vários locais aleatórios Agora a tendência é eles começarem A andar por aí, por enquanto tem bastante Que tá nessa área aqui, mas aos poucos eles vão Se espalhando, vão vendo que tem profissão pra lá Vão andando e por aí vai, é um, é um processo Um pouco lento, mas que funciona, por exemplo, já tem Dois ali, já tinha um cara que trabalhava ali E teve a galerinha que saiu da muralha, então aos poucos isso aí eu vou até ficar aqui parado um tempinho, que agora eu vou ir jantar Gente, seguinte uh, Eu não sei nem como explicar isso que aconteceu, eu tenho certeza Que não foi os meus amigos que fizeram isso Eu Não consigo imaginar Motivos pra alguém levar Alguma, alguma trollagem ou algo assim tão a sério A ponto de fazer isso E o último take do vídeo que vocês viram lá na Vila do Deserto A gente gravou Era umas 11 da noite E agora são 9 da manhã, 9 em ponto por causa que hoje eu já tenho aqui no médico, não é nada demais. Eu tô bem, é só médico de rotina mesmo, né? Para cuidar da saúde. E eu entrei para gravar mais cedo para vocês não ficarem sem vídeos, né? Porque eu quero postar dois vídeos todo dia. O único problema é que isso aconteceu. Ó, logo após a gente sair aqui da da, da passagem secreta da vila do deserto da casa do Apu, a primeira coisa que a gente se depara é com isso. A minha base toda explodida, todas as coisas que eu fiz e assim, se a trollagem fosse uma coisinha até que simples de alguém vir aqui até explodiu o coreto, tipo assim, tudo bem, eu não, eu não ia ligar. É, não é tão difícil fazer ele é só umas folhas, e umas madeiras, né, querendo ou não. O problema é que não parou por aqui. Quem fez isso? Eu não sei quem foi, mano. Eu sei lá, eu prefiro até acreditar que não foi alguém da irmandade. Eu não consigo suspeitar de alguém para ter feito isso, mas não foi só o coreto. Também foi a minha casa. Eita, até a estrada, a estrada eu não tinha visto todo o caminho da minha base. Está destruído tudo, tudo, tudo quebrado. A gente sobe aí. Es... Não tem nem escada para subir mais. Isso aqui tem um banner aqui. Bom, de deixa isso, não importa agora. Olha isso, isso é a... o que sobrou da minha casa. Parece que foi TNT explodiram aqui, aqui no meio e algumas aqui dentro. Oh, os meus baús, os meus itens. Aqui eu guardava vários itens. Que chato de pegar madeira, quartzo, várias coisas. A área das abelhas, o meu sapo, pera, pera, calma, calma, pera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou tirar essa água aqui que tinha no sapo, porque senão vai, as abelhas vão acabar saindo dali, já que elas estão bem, pelo menos e elas vão encostar na água e vai machucar elas. Então calma aí, abelhas. Pera, por favor, por favor, espera um pouquinho só. Tá boa, pelo menos as abelhas estão bem. Mano, pra que isso? Qual a necessidade? Eu não consigo entender o porquê alguém faria isso. Eu tava dando uma explorada aqui nas coisas para ver se tinha mais estragos, se tinha sido mais alguma base atacada, mas não, foi só a minha. E eu achei umas placas. Tem Algumas coisas escritas bem errado aqui, mas tudo bem. É... isso é para você aprender a não se meter comigo. É só o começo. Mano, por que alguém faria isso comigo? Eu, eu entendo de verdade. Eu entendo que eu já fiz trollagem algumas coisinhas, mas foi tudo leve. Não faz sentido ter alguma coisa errada, mano. Não parece que foi alguém daqui. Bom, gente, eu vou, vou acabar o vídeo por aqui. Eu vou lá falar com os meninos da Irmandade para eles acordarem, que agora são nove e cinco da manhã e tentar ver se alguém sabe de alguma coisa. Se alguém entrou de madrugada para saber o que aconteceu, porque, mano, isso não tá certo. Isso não tá certo.